amiguinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje tem que programa mais um vídeo de slime, né? É, minha gente. E a gente vai fazer sabão líquido e pasta de dente. É, é isso. A gente vai colocar um copinho desse cheio. Exatamente, é a medida. Vai depender do tamanho da sua slime. Se quiser uma slime grande, vai fazer com dois copinhos. Ela fica enorme. Mas essa aí, com um copinho, já tá bom. Pasta de dente, uma pasta todinha, minha gente. Porque já que botou muito sabão líquido, então tem que botar muita. É. é, a gente vai ficar espremendo aqui e volta já. Então, pessoal, a gente colocou toda a pasta de dente e agora a gente vai mexer bem. Vamos ficar mexendo assim e a gente volta já. Olha, pessoal, agora, quando tá assim bem misturada, a gente vai botar sal. Uma colher assim ou... É, pode botar uma colher assim. Tá o bom? Risco, tá bom, aí mistura bem. Já. Olha, pessoal, nesse ponto a gente vai deixar meia hora no freezer e a gente volta depois. Olha, pessoal, meia hora no freezer. Agora a gente vai mexer de novo. E vai botar uma cor. A gente escolheu essa rosa aqui não foi. Eu. É. E agora a gente tá. juntando tá pra dar uma cor. Então a gente espera que fique, que fique rosa, né, Luísa? Porque a tinta foi rosa. Olha, pessoal, nesse ponto, a gente vai acrescentar uma colher de cola e vai mexer bem. É uma colher somente, pessoal. Essa slime é muito econômica. Agora a gente vai mexer bem. E a gente volta já. Olha, pessoal, agora a gente vai botar alga boricada e bicarbonato. Vai botando aos poucos e sentindo. Essa slime leva cola, mas ela é muito econômica, ela fica grande. E levou apenas uma colher de cola. Vale muito a pena, pessoal. A gente bota no freezer para dar... Um nada de bicarbonato, né, vô? É, mas aí vai sentindo. Vai, vai, vai botando e vai sentindo e mexendo. Ela vai ao freezer para dar um efeito melhor. O sabão líquido junto com a pasta de dente. Mas ela fica super fácil. A gente volta já. Pessoal, a gente vai botar mais uma colher de cola. Porque ainda não está conseguindo dar o ponto. Eu acho que tudo depende também da marca da cola. Mas a gente só usa essa. A gente vai misturar bem e volta já. Olha, pessoal, agora a gente vai passar para a mesa. Pessoal, a gente precisou de bastante água boricada. Então, a gente botou bicarbonato, água boricada, aos poucos. E precisou de duas colheres de cola. Mas olha o tamanho da slime que ficou. Olha só. Ficou muito grande, né, Lu? Ficou enorme, com duas colheres de cola. Assim ela parece pequena. Mas quando você faz isso aqui... É. Então, olha só, pessoal. Desgruda da mesa, desgruda da mão. Dá pra brincar bonitinho. Olha só. Nossa slime de sabão líquido. pasta de dente. Duas colheres de cola. Bastante alga boricada, bastante bicarbonato. O resultado é esse. Bom, galerinha... Clique, Luísa faz? Você faz uhum. clique? Não faz clique porque foi muito pouca cola. É. Só faz clique quando leva muita cola. Se vocês quer que ela faça clique, né, Lu? Toda slime, pessoal, que faz clique, é porque levou cola. Mesmo que a pessoa diga que não levou, que é sem cola. Mas se fizer clique é porque tem cola. Essa aqui, como tem pouca, não faz o clique. É, porque ela tem... Pouquinho, é, Ela né? tem mais sabão líquido Tem pasta de dente Então pessoal, ficou muito, muito boa mesmo Bom Vamos pessoal, vou deixando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, dê o um like, se inscreve no canal E não se esqueça de ativar as notificações E envie para todos os seus amigos Até o próximo vídeo, tchau Tchau, tchau. pessoal